nem ela de Opa. O cara tirou tem suco de caranguejo que nem ela de suco de caranguejo é um suco cap que tem uma tataruguinha feita de uva porque dela parece um monte de uva como eu sei que ele pula aqui será que ele botou mina aqui o pulinho Ai, mano, cara, o Coringa é muito cagado, cara. Ele tá mirando outro cara e eu apareci é na frente. Aí, tá lá, vem, o míssel do ali. Não é possível que ele esteja ali, não. É, eu tô cano de interstício. Cara, essa partida eu fui